é como A extensão por excelência, podemos dizer assim Que é o projeto Rondon Mais especificamente a participação da nossa universidade Na última expedição do projeto Rondon Na operação forte dos Reis Magos E a gente vai conversar hoje com o coordenador da delegação da URGS Professor André Silva Carissimi, da Faculdade Veterinária O Rondon que é um projeto coordenado pelo Ministério da Defesa E que visa a integração social por meio da participação voluntária De estudantes matriculados em cursos superiores na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades em situação de vulnerabilidade. Professor André, muito bom dia. Bom dia. Uh, queria que o senhor, primeiro, né, uh, muitas pessoas conhecem já o Rondon, um projeto já bastante, uh, bastante mídia, um projeto bastante antigo, mas para aqueles que não conhecem ainda o projeto Rondon, uh, queria que o senhor explicasse primeiro o seu funcionamento básico para a gente começar a nossa conversa. Sim. ...pelo Ministério da Defesa, em parceria com as universidades e com as prefeituras. Então, o projeto Rondon ele tem essa, esse objetivo de levar o estudante universitário a, esse, a um ambiente, a um local, uma cidade, uma região diferente à que ele está acostumado e que ele possa estar tá trabalhando com atividades, com ações para aquela comunidade. Tá? Então, basicamente, o projeto Rondon, ele se divide em três áreas de operação, é os, os chamados conjuntos, que são áreas temáticas de, da ação da extensão universitária. O conjunto A é que a universidade tem trabalhado e na operação forte dos Reis Magos foi o conjunto que nós atuamos. Ele engloba a saúde, a educação, a cultura, direitos humanos e justiça. O outro conjunto, que é o B, é um conjunto que a universidade já trabalhou em, em, em outras operações passadas, Trabalha mais com meio ambiente, com a temática de trabalho, de comunicação. E o C é um conjunto que a universidade ainda não teve a oportunidade de participar da operação, que é um conjunto só com ações da comunicação social, que é a cobertura na mídia né, dos, das ações dos, do Projeto Rondon, dos conjuntos A e B nos municípios. Né? Quem está comigo aqui para comandar essa entrevista de hoje é a Isabela Ribeiro. Isabela, boa tarde. Boa tarde. Uh, o senhor poderia nos explicar um pouco sobre a importância que o projeto tem na formação dos alunos universitários? Sim, o, o projeto Gondoni ele, ele tem um foco o, o estudante universitário. Né? E essa essa questão de levar o estudante a, a uma região que ele desconhece é uma possibilidade dele sair da sua zona de conforto, sair muitas vezes do ambiente universitário, de uma sala de aula e ele colocar em prática Ações, atividades, cursos, oficinas, ele ser o protagonista de uma mudança. O projeto Rondon visa a questão da, dos multiplicadores no município. Então, identificar quem são as pessoas chaves para que, depois que a operação termine, aquela pessoa dentro da comunidade ele pode estar realimentando ainda aquelas ações que foram levadas. Então, o ao estudante universitário, ele tem essa possibilidade de, de ele ser o gestor, o mentor e o executor dessas, dessas atividades no município. Né? Então, ele, normalmente o aluno adora, né? ele tem, uh, volta maravilhado, é muito comum o sentimento deles querer voltar ao município, né? tão forte que é essa ligação que eles fazem durante essas duas semanas que ficam no município. E uh, essa operação, vamos falar um pouquinho da operação Forte dos Reis Magos Ela ocorreu na cidade de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte No mês de julho, né, dos dias 8 a 24 uh, Mas ela não ocorreu apenas nessa cidade, né professor? Ela ocorreu em outros 10 municípios Conta Isso. um pouquinho pra gente como é que foi essa operação é, a, a operação Forte dos Reis Magos é uma, foi uma das operações que ocorreu agora em julho A outra era Itapemirim no Espírito Santo, também com 10 municípios e nas candidaturas das universidades, né, aqui a URGS né, decidiu pleitear, concorrer a essa operação Fortes Reis Magos, que era no estado do Rio Grande do Norte, e, e que englobava 10 municípios. E nós fomos designados para esse município denominado Serra Negra do Norte, que é uma cidade que fica a 320 quilômetros de Natal era mais distante de, de, de Natal, que era o centro, chamado Centro Regional, que é onde a univer, as universidades se reúnem num primeiro momento e depois no retorno é também onde né, se concentra todo mundo para fazer, fazer a dispersão e a viagem aos seus municípios de retorno. Então, Serra Negra do Norte, nós trabalhamos num conjunto A, o conjunto B sempre tem uma IES uma parceira no município que faz o outro conjunto, no nosso caso... Era a Universidade Federal de Goiás, a regional de Jataí, né, que fez o, o conjunto B. E o município tem em torno de 9 mil habitantes, né? Em, ao todo, a, contando área urbana e área área rural. O conjunto A, pela sua característica, trabalha muito mais na área urbana, né? Pelo conjunto de atividades que são realizadas. Né. E qual foi a situação que vocês encontraram nesse município? Então, o município ele é bem organizado, até... Eu, o, a coordenação geral do projeto Rondon, do, que está vinculado ao Ministério da Defesa, né, foi visitar duas vezes o município né, durante a operação. Então, nós tivemos assim, uma condição de alojamento muito boa em relação aos demais municípios, a cidade limpa, organizada, né com vários espaços públicos que nos possibilitaram realizar atividades simultaneamente. Então, foi muito bom trabalhar nesse município. Aí. Uh, a gente sabe que muitos projetos de extensão eles causam uh, impactos em comunidades por eles serem continuados, eles serem alongados no tempo. O Rondon, por outro lado, ele dura só algumas semanas, mas ele é extremamente intenso. Como o senhor próprio falou a respeito dos estudantes quererem voltar para lá, pela experiência maravilhosa que sempre se tem. Qual é o impacto potencial que vocês imaginam que essa operação teve na comunidade de Serra Negra do Norte? É, o projeto Rondon, diferentemente do que ele foi no passado, onde tinha um projeto com uma continuidade maior, hoje ele tem essa questão de ser duas semanas apenas no município. Então, por isso, a gente acaba focando no multiplicador, principalmente aquele que é líder comunitário ou uma pessoa que é da, do servidor público, que possa estar tá continuando aquele, aquele, aquele trabalho, aquela atividade ou, então, reforçar uma atividade que já existe no município, né, complementar ela. E, então, o projeto Rondon ele tem esse viés desse período muito curto. E essa é uma preocupação dos professores que participam, do próprio Ministério da Defesa, é assim, é, o que depois fica dessas duas semanas no município. As pessoas mudam, o município que recebe, Serra Negra do Norte, recebeu já a segunda vez o projeto Rondon, antes tinha sido em 2011 então as pessoas lembram do projeto, lembram das ações que foram feitas, não todas na sua né? não na sua totalidade, mas algumas atividades eles recordam, tem sempre uma boa impressão, se né? deixa um legado, né? é então fica esse legado e, e a coordenação geral do Ministério lá do Ministério da Defesa, eles estão agora com um, um, um, um estudo justamente para avaliar esse impacto nas duas semanas e depois tanto que eles fazem visitas, né? Aos, aos municípios que já tiveram o projeto Rondon. No, o ano passado, em julho do ano passado, nós participamos, a URGS participou da Operação Borouros, que era no Mato Grosso, e o Ministério da Defesa foi lá passados oito meses da nossa operação, e foram, foi fazer um levantamento, questionário, entrevista, para ver o que que tinha ficado da nossa operação lá em Barra do Boulos. Então, é essa preocupação, né? Do não apenas ficar aquelas duas semanas, mas o que fica pra, para as comunidades. né? Uh, e o senhor pode falar um pouco sobre como funciona o trabalho do Núcleo de Extensão Rondon, da URGS, em relação à organização e deliberação de da participação da universidade no projeto? O, o núcleo Rondônia foi formado esse ano. Né? Na verdade, a universidade, lá nos primórdios né, do projeto Rondon tinha um, tinha um núcleo aqui dentro, né? o, um campus avançado que era em Rondônia. Depois, quando o, o projeto ele, ele foi extinto em 88, Uh, e retomada em 2005, então na retomada a universidade não participou, né? então tinha né, uh, dissipado o, o, o núcleo existente. Então a partir de 2014, até 2014, houve algumas tentativas pontuais do retorno da universidade, que como é por convite, é uma proposta tem que ser enviada, essa proposta é avaliada, e, e frente à demanda com as outras IES que também concorrem, a universidade, nessas duas opções, nessas dois momentos, não conseguiu. Nós voltamos em julho de 2014. Né? então Desde julho de 2014, nós temos participado de todas a, a, as operações do Rondon. Mas como é que nós vínhamos operando até então? Nós vínhamos operando por iniciativas individuais, grupos de professores que se formavam se candidatavam, faziam uma proposta se candidatavam ao edital do Ministério da Defesa. Com o núcleo, o que, que o núcleo pretende? Agregar os professores, juntar expertises das diferentes áreas e fazer uma ação conjunta e integrada para que a universidade possa estar ah, concorrendo a, aos outros editais né, das próximas operações. Então agora em janeiro nós estamos participando, concorrendo na operação Tocantins, que são 16 municípios no estado do Tocantins. Então, são dois professores que, né, que estão à frente desse processo. Um professor Aragão Dasso, da, da Escola de Administração, a outra professora Raquel Raimundo da Faculdade Veterinária. E o núcleo está dando todo o apoio, né, àqueles, né, no momento da proposta que foi enfiada algumas semanas atrás, e agora esperamos, né, que daqui a umas duas semanas nós teremos o resultado, que a gente possa estar tá fazendo o edital dos alunos, né, de seleção dos alunos, e trabalhando na seleção, que é entrevista, né, com os alunos. Então, toda, toda, todo esse background de conhecimentos que nós temos das, das quatro operações, né, está favorecendo que a gente continue uh, participando das operações, né. Então, o núcleo tem a, essa função, né. De servir como referência do projeto Condon dando da universidade. Em relação à participação da URGS nessa operação especial, uh, os projetos apresentados, o impacto causado, como é que vocês avaliam? Os objetivos foram alcançados? Como é que foi a participação da nossa universidade lá? Essa foi a minha terceira operação consecutiva, né? Então, eu participei em janeiro de 2015 no Maranhão, em um julho do ano passado no, no Mato Grosso, e esse ano eu participei agora lá no Rio Grande do, do Norte. Em termos de. É, Cada município teve uma característica, né? Esse, essa operação foi o menor município que nós trabalhamos, com 9 mil habitantes. Então, o resultado eu voltei com um resultado bastante positivo. Talvez foi o melhor, foi a melhor operação que nós uh, tivemos, né? dessas três que eu que eu estava coordenando, né? Que ótimo professor, muito bom. E como foi a receptividade da comunidade local nessa operação? A receptividade foi muito boa. Como eu falei, né, foi a segunda, vez, a segunda vez que o Projeto Rondon foi ao município, então o pessoal recordava, tinha boas recordações daquela vez de 2011, que eram outras universidades da Bahia e de Minas Gerais. Né? Então nunca repete, raramente repete universidade na mesma cidade. E o pessoal veio e já estava esperando ansiosamente. Claro que assim, no processo né, do, do, da ida ao Projeto Rondon no município, existe a chamada viagem precursora onde o coordenador da equipe os coordenadores da equipe conjunto A e conjunto B eles vão ao município fazer um contato com o prefeito secretários servidores públicos, líderes comunitários, então a gente já vai preparando, então para julho essa viagem ela foi realizada no início de abril e a partir dessa viagem do início de abril nós já começamos a trabalhar com a comunidade, mesmo à distância como? Pelas mídias sociais, uhum. Facebook. Nós fizemos uma novidade nessa nossa operação, foi um aplicativo, né, que rodava no celular, no Android, uh, baseado no, Android, no sistema Android, que é onde o pessoal conseguia, da comunidade, conseguia visualizar a agenda com as tarefas, horários e locais que estava acontecendo. Então, foi uma novidade que nós <risos> fizemos nessa operação, foi muito também muito bem recebida pela comunidade. Então, eles já estavam, assim, quando nós chegamos no, no dia 10 de julho no município, o pessoal já estava ansioso, esperando, né? Até o pessoal da prefeitura, né? Do comitê Rondon Local, que é um servidores da administração pública que faz essa gestão do Rondon no município, questão de logística, basicamente, eles, eles nos reportavam assim, olha, o pessoal está aqui perguntando quando é que vocês vão chegar, né? Então, eles estavam esperando a gente com, de coração e braço aberto. Professor, para quem quiser participar do Rondon, um aluno quiser participar do Rondon, a gente sabe que não é fácil, a concorrência é grande, como é que faz para fazer esse contato com vocês e poder pleitear aí uma colocação na próxima operação? A seleção é mais difícil que um vestibular, porque assim, do conjunto de, de alunos que nós temos na universidade, só vão oito. Então, nós temos que escolher oito do, uni do universo de interessados. E tem sido uma tarefa muito difícil. Nós, normalmente, a nossa etapa de seleção ela começa com uma palestra sobre o que, que é o projeto Rondon, como ele funciona, porque a gente, e essa presença é obrigatória a gente parte do princípio que o aluno tem que estar ciente do que ele vai encontrar lá, de como funciona para poder se candidatar. Então, o aluno que não comparece nas palestras, né, normalmente a gente faz duas em horários diferentes para possibilitar o um maior número de alunos possam estar presentes. Né, e essa é a primeira etapa. Aí depois é uma carta de, de motivação, que ela é lida né, por normalmente por três, passa por três professores. Da carta vem os, as entrevistas pessoais, e aí das entrevistas a gente acaba retirando o, o, os oito alunos. Então agora, no, no, nesse momento, nós estamos esperando o resultado da operação Tocantins, então daqui a duas semanas o resultado definitivo sai no dia 14 de setembro, é a previsão do Ministério da Defesa que seja dia 14 de setembro, tão, lo, tão logo se confirme a participação da universidade, Aí, nós vamos já abrir o edital de seleção dos alunos. E vai ser amplamente divulgado no site da universidade, no, ali no setor de notícias, né? Que pela, né? Pelo giro das notícias na universidade, ele fica pouco tempo. No site da ProRest, do DEDS, né? Fica mais tempo, tá? O edital, normalmente, o edital fica lá. E no site do Núcleo Rombon. Né? Então, além disso, a gente usa uma estratégia de divulgação, que são os e-mails das congrades. A gente manda e-mail para as congrades dos cursos e, so e solicitamos que eles sejam repassados aos alunos tem funcionado muito bem dessa forma. O que a gente vê ainda é que algumas congrades não repassam, infelizmente. Né? Mas agora, como vai ser, tomara que seja a nossa quinta operação consecutiva, né? os alunos já têm interesse, já estão perguntando, já, no e-mail do projeto Rondon, já temos recebido solicitações, né, perguntas né, de quando é o edital então vai, isso vai ser depois do dia 14, <risos> nós vamos soltar o edital, espero né. acho que nós temos boas chances Professor André Silva Caríssimo da Faculdade Veterinária coordena coordenador da Operação Forte dos Reis, dos Reis Magos do Projeto Rondon, coordenador da operação por parte da URCS, muito obrigado pela participação e acreditação em foco e parabéns pelo trabalho na última operação e em todas todo esse trabalho junto ao Projeto Rondon ah, Obrigado Notícias da extensão agora com Elia Santos. iniciando nesta segunda-feira, dia 12, o 17º Salão de Extensão da URGS. O evento ocorre no Campos do Vale até o dia 16 de setembro e compõe a programação do Salão URGS 2016. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Durante a programação do evento acontecerão oficinas, o um Encontro de Extensão e o um Encontro Culturas de Paz, além de atrações culturais ao longo de todos os dias. Interessados em participar das atividades podem comparecer diretamente no local onde elas ocorrem portando um documento de identificação. A participação está condicionada ao número de vagas disponíveis. Mais informações sobre o 17º Salão de Extensão da URGS podem ser obtidas em www.urgs.br barra Salão de e pela página do Facebook Extensão URGS. Entre os meses de outubro e novembro, ocorre a segunda edição do ciclo de cinema e debates A Paixão pelo Autômato. Nessa segunda edição, o tema do evento serão as práticas coletivas e relações humanas. As sessões ocorrerão no auditório da Escola de Enfermagem a partir das 8 horas e 45 minutos da manhã, e são coordenadas pelo professor Dr. Roberto Amorim de Medeiros. Os debates girarão em torno de desejo pela automatização nos dias atuais e como isso reflete na formação de sujeitos e seus modos de viver. A primeira sessão acontece no sábado, 10 de setembro, e se exibirá o aclamado Ela de Spike Jones. O debate ficará a cargo de Ednardo da Silva de Arte, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e Gustavo Humano, psicólogo e mestrando de Psicanálise da URGS. O Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca e Isabela Ribeiro. Notícias por Elias Santos e técnica por Luiz Fogassi. Voltamos na próxima semana. Extensão em Foco Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca.